É por causa da água no celular. Todo né? mundo aqui é. observando. Ah, não. Querendo não, não. saber Eu e ver. Peixe, o peixinho. Tá com na areia, olha. Nosso pescou na tarrafa. Olha o tamanho. Oh, nadando, Olha Ai, tá ai, tá vivo. O Bias treta mão do cara. Tem, viu? ai que vivo. Dá febre, viu, Tio? É? Por Maria, que tá o que? Vixe, Maria. quem vai limpar isso? Eu não, abri, eu abri. Aí, eu abri. Vixe, Maria. Como o fardo, né, velho? Esse aqui que mulher grávida não pode comer? Com quando, quando for abrir, Viguinho. Tem um com mulher grávida que não pode comer. Tacunaré, morrer, esse aqui, né? Tacunaré. Ah, tá. Aí, sim, ó, gente. Tacunaré, tá na roça é. e corbe de areia. Ê, peixada, Ê, peixada. Ele gosta de fazer isso É, <laughs> meu tá? uh, filho. Você ajuda, mãe? Dá tchau pro papai aqui, ó. Aqui, ó. Dá tchau. Dá tchau pro papai lá. Tchau. tchau. tchau. tchau. tchau. tchau. tchau. tchau. Aissa, Viviane, <risos> Jennifer, Mãinha, né né? Maria né? da Roça, é. ah, aqui, ó. Ó. Cadê o Grace? inglês? Inglês? <risos> é inglês. Dá um, não, não, não. dá, um, dá um, oh. Ih, vai jogar tudo nas pernas. Do <risos> Derruba o peixe, Dandão. Você quer jogar o peixe no chão, Dandãozinho?